Olá pessoal, meu nome é Simone, eu tenho 32 anos, sou de Recife e vou contar um pouquinho para vocês aí sobre a minha saga de ingresso na indústria farmacêutica Eu vi um pouquinho do, da propaganda médica dentro do consultório, me interessei Acabei é, buscando mais informações e vi que precisava de um, um pouquinho mais de experiência comercial para ingressar Encontrei uma oportunidade comercial dentro da empresa que eu trabalhava e dentro desse período também eu comecei a fazer alguns cursos. Eu fiz dois cursos presenciais de capacitação em propaganda médica, que foram bem importantes, bem interessantes também, porque eu comecei a conhecer um pouquinho da propaganda, né? Então, através do LinkedIn, é, eu cheguei no Celso, vi que ele tinha um canal no YouTube que era a vida de propagandista. Então, cheguei a fazer alguns algum, dois processos. Eu não consegui avançar nos processos. É, eu tinha também algumas crenças limitantes. Eu achava que eu não... Não poderia avançar no processo porque, por exemplo, eu era negra, eu não via muitas pessoas negras dentro da indústria. Uma besteira, assim, que hoje eu pago para pensar e digo, meu Deus, como é que eu poderia pensar isso? O Celso iniciou esse processo do curso online dele, então eu me interessei muito e comecei a fazer. E acabou que eu percebi também algumas necessidades fora essa questão que era de melhorar meu currículo, então eu conheci uma pessoa maravilhosa, que é a Luciane Marcovecchio, que ela me ajudou muito com essa ferramenta. Nesse meio termo, eu tinha mandado uma, um currículo para um processo na USK Dermatology. O gerente me ligou, eu acabei indo fazer a entrevista, e fiz todo o processo, cheguei na final e fui aprovada. Eu fiquei sem acreditar, porque foi uma trajetória tão de perseverança mesmo. Eu acho que eu cresci muito, eu acho que, que de fato eu entrei quando eu me sentia pronta. E todo o desenvolvimento que eu tive dentro da Benchmark me ajudou muito. A, a Benchmark ele vai muito além de um curso, né? Eles capacitam a gente a vida, assim, para ter otimismo, para ter motivação. Porque muitas pessoas até chegavam para mim e diziam Simone, você tem um tino comercial tão bom, é, vai pra uma outra área Mas a minha cabeça pedia propaganda Eu respirava propaganda o tempo todo Então o que acontece muito É que às vezes as pessoas querem Mas elas não querem pagar o preço pra isso As minhas noites eram Muito de batalha mesmo Porque eu fazia o curso à noite e continuo fazendo o curso, porque eu acho que, que não existe glória sem luta. Então a luta é diária, até você conseguir o que você quer, e quando você consegue o que você quer, você tem que se manter. E a benchmark me mostrou muito isso, a gente tem que fazer diferente para ser diferente. Se vocês me perguntarem, assim ah, Simone, você indica o curso? Eu indico muito, porque ele vai muito além do curso online, porque a gente tem vivência com pessoas da indústria. Porque a gente faz um networking muito bacana, porque todo mundo se ajuda. E eu sou muito grata, eu acho que o Celso é uma pessoa que tem uma performance excepcional. E ele respeita muito os concorrentes dele, e isso é muito bonito. Hoje sou propagandista da USK Dermatology, e realmente o que eu digo para vocês, um recado que eu posso dar, não desistam. Eu já tive vontade de desistir, não vou ser hipócrita. Mas eu sempre me fortaleci, sempre me fortaleci porque eu tinha certeza absoluta do que eu queria. E eu espero que cada um de vocês que estejam me ouvindo possam também ter essa garra dentro do coração. Porque isso move a gente para muito além do que a gente pode imaginar.